Olá, Daniel! Seja bem-vindo para mais um vídeo de Psicologia e hoje eu quero falar sobre pontos cegos. Pontos cegos são características que todos nós temos que estão baseados, que estão no nosso inconsciente, coisas que estão abaixo do nosso nível de consciência. E como esses pontos cegos eles influenciam nossa vida? Muitas das vezes nos relacionamos não só com pessoas, mas em ambientes, situações e até mesmo conosco. e nós temos diferentes tipos de fatores que acabam fazendo com que a gente não consiga dar o nosso melhor em uma determinada situação ou que a gente não consiga interpretar o que acontece de melhor na nossa situação, é, no que a gente vive, na verdade. Então, os pontos cegos eles estão nessa parte do nosso inconsciente é, que fazem com que a gente não consiga interpretar uma informação da forma como ela é de verdade. Vou tentar falar de uma forma mais simples. Os nossos olhos, na verdade, eles são apenas, é, eles captam apenas informação de tudo que acontece no ambiente. Então, aquilo que a gente enxerga não, aquilo, não, não é exatamente como as coisas são de verdade. Ou aquilo que a gente ouve não é necessariamente a, as coisas como elas são de verdade. A nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos, eles são limitados é, com o nível de conhecimento que nós temos atualmente. Então se você, sei lá, se você entende muito sobre artes, você vai olhar para uma pintura e você vai conseguir enxergar técnicas que uma pessoa que não entende sobre artes é, não conseguiria. Se você entende sobre música, você vai ouvir uma música e você vai identificar um tom, você vai identificar uma harmonia, um acorde, a sua mente vai conseguir processar essa informação diferente. Se você entende muito sobre o corpo humano, você vai saber exatamente em quais pontos você precisa, quais pontos que, que você pode evitar, de repente, uma morte através de um primeiro socorro. Né, ou através de uma intervenção cirúrgica, enfim. Se você conhece muito sobre é, campos energéticos, você pode é, ter uma atuação muito grande através da, da acupuntura ou outras técnicas que utilizam centros de energia para curas alternativas, né, para terapias alternativas. Então, se você entende muito sobre dinheiro, você vai enxergar oportunidades onde muitas pessoas não enxergam. Então, tudo isso, na verdade, é baseado no tanto de informação que a gente tem. Se a gente não tem essa informação, esse conhecimento, a tendência natural é que nós vamos ter cada vez mais pontos cegos. Então, qual é a dica que eu dou para você no vídeo de hoje? Para que você expanda a sua zona de conhecimento, para que você estude cada vez mais, para que você leia cada vez mais, para que você se informe cada vez mais com pessoas que têm um conhecimento específico sobre algo que você não tem. Porque assim você vai expandir a sua zona de conhecimento E expandindo a sua zona de conhecimento Você vai diminuir os seus pontos cegos Com relação a várias áreas da vida Com relação a dinheiro, relacionamentos Com relação a carreira, com relação a tempo Muitas pessoas às vezes reclamam Caramba, eu não tenho tempo para fazer nada Mas o tempo... O mesmo tempo de 24 horas, ele é o mesmo para várias pessoas, para milhões de pessoas. Então, por que algumas pessoas conseguem realizar muito e outras pessoas conseguem realizar pouco? Porque essa pessoa que realiza muito, ela possui técnicas, ela possui técnicas que fazem com que o tempo dela renda mais. Então, ela expandiu a zona de conhecimento sobre administração de tempo e ela consegue viver de uma forma é, muito mais produtiva que uma pessoa que não tem essas técnicas. Então, tudo que você precisa fazer, na verdade, é expandir cada vez mais a sua zona de consciência. Quanto mais você expande a sua zona de consciência, menores serão seus pontos cegos e mais resultados você vai ter na sua vida. E a pergunta que eu quero te deixar, quais pontos cegos será que você tem hoje na sua vida que você sequer se dá conta? Não se deixe enganar pelos seus sentidos, pela forma como você interpreta as coisas que acontecem no seu ambiente. A nossa forma de interpretação ela é muito muito limitada. O conhecimento ilimitado é está por aí. né? Você só precisa conseguir captar, interiorizar e usar os seus sentidos para conseguir interpretar melhor tudo o que acontece ao seu redor. Então, não se deixe enganar. Você é um ser humano com um potencial incrível. Você pode fazer muito mais do que você faz agora. Você só precisa expandir a sua zona de conhecimento e diminuir seus pontos cegos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Vai ser muito bom interagir com você. Curte também o vídeo, compartilhe com quem é precisa. E estude cada vez mais para diminuir os seus pontos cegos. Um grande abraço!